arquiteto de sistemas, tá? Ele é um arquiteto que tem uma visão mais alta. Eu, particularmente, já assumi esse papel algumas vezes e, na maioria das vezes que eu assumi esse papel, eu era também um líder, um gerente do, do time de arquitetura, tá? Então, tinham arquitetos ali de soluções ou de software que, de certa maneira, né, eram liderados por mim respondiam para mim tá bom tem então, muito comum porque esse é um arquiteto literalmente mais alto nível ele tem a responsabilidade de olhar para a conexão entre os sistemas da empresa ele determina né como que as aplicações vão se falar os padrões as práticas as tecnologias os grandes componentes arquiteturais que a companhia vai é, trazer ah, eu vou trazer um API Gateway por exemplo da IBM né quem vai cuidar dessa parceria tipicamente é esse tipo de arquiteto, tá? então ele é responsável também aqui pelas parcerias tecnológicas. Ah, nós vamos mais para o mundo Microsoft, então é ele a figura que vai né, é, direcionar ali as certificações que as pessoas precisam tirar ali para ter é, vantagens financeiras, né, com a Microsoft por exemplo, tá? É, e por aí vai, né? Ah, vamos por uma outra parceria, é, vamos fazer lock-in com esse parceiro ou não, né, que não queremos ter lock-in com nenhuma empresa, então vamos ser ali open source, o arquiteto de sistemas né tipicamente a figura que tem essa visão mais estratégica mais próxima tá aí falando de ti mas mais próxima ali da diretoria CTO CIO e por aí vai tá bom e o último ponto aqui como eu havia dito né muitas vezes muitas mesmo o arquiteto de sistemas ele é um líder dos arquitetos exatamente por essa ligação que ele tem né com é, os stakeholders os grandes stakeholders beleza?